O produtor rural que busca auxílio, consultoria, do início do plantio, análise de solo até a colheita, tem um programa especial na Fertiláqua, que é o programa Construindo Plantas. E eu converso com José Ovidio, que é presidente da empresa, e vai me contar o que consiste o programa. Ah, bom, primeiro, bom dia, né? é um prazer estar aqui é, com vocês e explicar um pouquinho da nossa lógica, a linha de raciocínio que a Fertiláqua tem para auxiliar o agricultor né, a obter maiores produtividades. Bom, começa na interpretação da análise de solo dele, né, onde a gente vai posicionar um condicionador de solo, que vai revitalizar esse solo, onde vai melhorar a questão de disponibilidade de matéria orgânica, melhorar a, a, a posição dos nutrientes dentro do perfil de solo, né, preparar o solo para uma semente né, que na sequência vem, que é a nossa semente de verdade, que é uma semente que ela está posicionada acima de 95% de germinação, né, e dos quais 70% dessa semente, ela está enquadrada em alto vigor e mais alto vigor. Ou seja, é o que existe de melhor no mercado hoje em relação à semente. Semente toda rastreada, vem com as nossas sacas, são, nós usamos um transporte refrigerado, que é nosso, né, nós o Buscamos essa semente junto às nossas sementeiras parceiras, que é onde a gente ajuda eles a produzirem essa semente nessa qualidade e fazemos o transporte da sementeira até o agricultor, né, com transporte refrigerado a 14 graus, com carreta toda rastreada. Garantindo né, que o agricultor está recebendo na propriedade a melhor semente que ele possa é, ter no mercado hoje. Né? Um solo bem condicionado com uma semente ótima, nós entendemos que já é 70% do, do caminho para uma altíssima produtividade. E aí a gente entra com a nossa linha de produto, né, o restante da nossa linha de produto no ciclo de produção. Né? Ajudando a arquitetura da planta, né? a formar a planta, né? tanto o sistema radicular quanto a parte aérea da planta, conduzindo nutrientes na hora certa, específico, ajudando a planta a, a, a, a reter a florada, a, re, a encher os frutos. Né? E isso tudo nós fazemos um acompanhamento desde a análise de solo lá até a colheita. Ou seja, provando lado a lado para o agricultor... né o que o programa Construindo Planta vai oferecer em termos de ganho de produtividade. A gente gosta muito né, que até o agricultor coloca dentro do, do, da, da, da fazenda, lado a lado, o padrão fazenda e coloca a semente de verdade nossa, juntamente com o tratamento de condicionador de solo, e a gente faz a análise e compara a questão de produtividade. Né? É ver para crer mesmo, né? a gente quer mostrar realmente o que, que a gente consegue obter em ganho de produtividade dentro da lavoura. José, a gente falou agora sobre a semente que dá uma garantia, que é uma semente de verdade, e a rastreabilidade é muito importante para o produtor rural. Qual é a forma que vocês utilizam para garantir que seja rastreado, que seja tudo dentro dos padrões? Olha, toda saca nossa, não sei se dá para pegar aqui, mas toda saca nossa, ela vem com etiqueta, e essa etiqueta, nós temos hoje um aplicativo que você... A... Uh, coloca a imagem da etiqueta no aplicativo e ele vai te dar onde essa semente foi produzida, o que foi usado na produção dessa semente, o vigor e a germinação dessa semente. Ou seja, a, a, a, a saca vem com a nossa marca, né? ou seja, está o nosso nome em jogo nesse negócio. Então, a gente com dois laboratórios de qualidade de semente, a gente faz toda a rastreabilidade dessa semente né? junto com, a, com as sementeiras. Então, a gente garante realmente o que a gente está entregando, tem no mínimo 95% de germinação, né? E acima de 70% dessa semente está acima de. está tá classificado em alto vigor e mais alto vigor. Né? José, só para confirmar, o produtor rural que adquire o programa automaticamente já tem acesso ao aplicativo para poder consultar. Não só o aplicativo, mas também a assistência técnica na propriedade dele que vai acompanhar isso. Né? Desde a germinação, que é importantíssimo isso, com cinco dias na lavoura, o produtor já vai entender a diferença né, de um condicionador de solo com uma semente de verdade e vai fazer na lavoura dele, ou seja, o estande inicial, a germinação muito mais rápida, numa uniformidade fantástica. né? Dali ele já começa a entender as diferenças de tecnologia, mesmo plantando lado a lado a mesma variedade. Uma variedade padrão fazenda, que ele compra, e outra variedade, a, a, a outra semente, oriunda dessa semente de verdade. Só mudando vigor e germinação, sendo a mesma variedade. E aí até a lavoura a gente vai acompanhando isso. Eu conversei com José Ovidio, ele é presidente da Fertilaco, Eu estou na Expo Direto em Não Me Toque. Aline Merladete para o portal AgroLink.